A Amazon está crescendo muito nesses últimos três anos, então mês após mês a gente vê crescimento, crescimento atrás de crescimento. E um ponto que a gente vê da Amazon e do Marketplace da Amazon é, é que eu vejo que ainda tem muita gente que não conhece o Marketplace da Amazon ou não começou a vender no Marketplace da Amazon e tem meio um, um medo do como é que é. Para mim, o ponto principal de entrar na Amazon, é que você não tem nenhum custo, então a gente tem sempre uma isenção é, de mensalidade, caso você escolha o plano profissional, ele é, ele é isento de mensalidade durante os três primeiros meses, e depois você vai pagar R$19,00. Então esses 19 reais também a gente espera que vocês vendam muito mais do que isso, que vocês nem vão sentir os Que não seja o um impacto, né? <risos> Isso para mim nunca pode ser o impacto, que a gente sempre vai querer que vocês... A gente sempre vai querer não, a gente sempre espera com que vocês vendam muito mais e que vocês atinjam muito mais isso. E caso você fale, não, tem poucos itens mesmo, não quero vender. Caso você venda mesmo menos de 20, 10 itens por mês, você tem o plano individual, que você não tem nenhum custo de vender na Amazon e ficar lá. Você só vai ter custo quando você fizer a venda de um produto. Então o que, di... que eu disse para você à tarde no Alê, voltando... É, muito de que que é a praia, como que é a, o que eu vejo, é que a gente tem diversos marketplaces, diversos é, marketplaces que já estão no Brasil aqui há mais de oito de anos, e a Amazon chegou a três. Então, é, tem muita gente que acha que a Amazon não vende muito, mas nunca tentou. E o que a gente vê, principal, vem testar com a gente, vem ver como é que é, porque o ponto que eu vejo é quando a gente, todo mundo sabe que uma praia tem onda boa, Todo mundo vai lá, a, a, a praia vai estar tá lotada, ninguém vai conseguir surfar direito. E hoje em dia eu vejo que com a Amazon o que, que já é lá fora e o que, que a Amazon está trazendo aqui é que a gente é uma praia que tem ondas perfeitas, que a gente pode fazer com que isso... E a gente está é, esperando vocês para aprenderem a surfar essa onda com a gente quando ainda tem pouca gente que vocês vão performar ainda é, melhor. Então acho que esse é o ponto de entender como funciona a Amazon. Gastem tempo com a Amazon. É, se vocês gastarem tempo em entenderem como é que funciona a Amazon, é, isso vai ser muito bom para vocês, porque vocês vão performar melhor. Então, o principal ponto: gastem tempo para entender como funciona a Amazon, gastem tempo entendendo quais que são as ferramentas que a Amazon tem, e, e isso pode ser muito importante para vocês.